Eu imagino que 99% das pessoas que me acompanham devem conhecer o Gulatto. certamente 100% da quem clicou nesse vídeo aqui deve conhecer o cara, né? Até porque eu tô falando sobre ele. Acontece que sim, cara. Tem um problema acontecendo em relação ao canal do Gulatto. Eu gostaria bastante de falar sobre isso. Antes da gente continuar, pessoal, preciso falar sobre a Wondershare Demo Creator. Hoje em dia, todo mundo sabe que a gente precisa de vários programas assim pra ser youtuber, sabe? Por exemplo, um pra gravar, cara, o outro pra editar e o outro pra sei lá o que mais. Entretanto, com a Demo Creator isso pode mudar e é bem interessante. Quando meu editor, obviamente, edita, a gente precisa gravar a tela pra mostrar as coisas. E com a Demo Creator sim, tu consegue fazer isso e ainda além, tu consegue gravar também a tua webcam. E outra coisa, imagina fazer um chroma key, cara, sem ter o chroma key. A inteligência artificial recorta mesmo sendo sem um fundo verde. E caso seja que nem eu, assim, que não mostro o rosto, tu também pode não se mostrar, pessoal, mas criar um personagem dentro da Demo Creator e isso é muito legal. A gente conhece vários canais, tipo Goulart digo, cara, e eu mesmo, que a gente usa personagem em vez de realmente aparecer. Então imagina se tu cria um canal de opinião e usa um personagem na Demo Creator. Eu acharia e é bem legal, sinceramente O mais da hora é que depois de é terminar a gravação Tu pode entrar aqui no editor da Democreator, gente E vou falar pra vocês que qualquer pessoa que nunca editou nenhum vídeo na vida Que nem, sei lá, cara nunca mexeu no computador consegue, tá ligado? Porque é muito fácil É tudo bem simples de fazer e tem vários efeitos que são bem interessantes E coisas que vão agilizar muito a tua edição Tipo fazer legenda automática, tá ligado? Você sabe que os programas da Onda e são parceiros aqui do canal, pessoal Então eu realmente recomendo muito pra vocês Vários programas aí, mano, em um só e é bem simples, tá ligado? Caso tu queira testar isso aí de graça, Vai ter um link aí na descrição, tá bom? Tamo junto, on the share democreator e bora pro vídeo O Galáxia começou o canal dele com Minecraft pessoal E com o tempo foi mudando assim, cara E virou um dos primeiros, se não o primeiro, canal de opinião do Brasil Ele já tá no YouTube faz muitos anos Entretanto, recentemente ele decidiu meio que mudar o conteúdo dele Que foi quando, de certa forma, ele saiu da comunidade assim de opinião E foi fazer algo mais diferente Há dois anos atrás, ele já tinha feito um vídeo longo chamado Entendendo o Mistério de Cat Ghost E atualmente é esse o vídeo mais visto do canal dele, cara Com 10 milhões de views Eu acho que foi nesse momento que ele percebeu que postar vídeos longos assim seria realmente muito bom pro canal dele. Realmente assim dá uma satisfação, sabe? Tantos meses cara, produzindo um conteúdo longuíssimo assim, cara e realmente tem um alcance legal. É como se tu fosse recompensado. Se não me engano, o segundo vídeo desse estilo aí que ele postou foi esse aqui, pessoal sobre o jogo Omori. E olha só o feedback em relação aos outros vídeos, cara, tu pode ver que é praticamente seis vezes maior. Depois de mais um tempo, então, produzindo conteúdo de comentários junto com alguns outros vídeos de Minecraft ele decidiu, então, focar totalmente nesses vídeos longos. O primeiro dessa nova era aí foi sobre o mistério do jogo que nunca existiu. Depois o jogo infantil que esconde Um mistério macabro e vários outros aqui Alguns de uma hora, cara, outros de duas Horas e é claro, o feedback realmente tava Muito bom. Acontece que quando tu passa muito tempo Assim, fazendo só um tipo de conteúdo E foi praticamente um ano inteiro ali, né gente Só fazendo vídeo longo, geralmente isso pode Enjoar, sabe, pode cansar. É igual tu comer Pizza todo dia. Pizza pode ser algo Muito único assim e muito gostoso Mas se tu comer todos os dias da tua vida, cara Tu vai começar a pensar, pô, até que o feijão com arroz Não era tão ruim, tá ligado? Inclusive o feijão com arroz é muito bom, mano, mas é pizza também. Mas é claro que enquanto ele postava esses vídeos longos aí, ele não parou totalmente de criar um conteúdo mais fácil, por assim dizer. O canal 2 dele basicamente virou um canal onde ele botava cortes de live. Que dá pra dizer que era mais ou menos cara os vídeos de comentário que ele fazia antigamente. Mas desse ser um roteiro assim, já pensado, criado, ele criava o pensamento dele junto com o público. Assistindo aos casos, assim, ou aos vídeos. E sinceramente eu tava gostando, sabe? Traz uma proximidade legal. Ainda mais pra quem não tem tempo de assistir live, tipo, só assiste um videozinho ali. Entretanto agora, pessoal Goulart tá fazendo algo que é bastante perigoso Sim, cara, é um problema E isso, na minha opinião, pode matar o canal dele A não ser que seja resolvido O próprio Gulite falou sobre isso, cara E tem uma coisa que é muito louca, que é o seguinte Tem muitas vezes que os inscritos falam, por exemplo Ah, Toshi, pode ficar um mês, cara Um ano sem postar que quanto voltar eu vou estar aqui Te esperando para assistir os vídeos E sem dúvidas, isso é a coisa mais fofa do mundo, cara Todo mundo que comenta aí, na moral, eu amo vocês Mas, infelizmente, eu sei que não é assim que acontece Se eu ficar, por exemplo, dois meses sem postar nenhum vídeo Certamente vão ser bem menos pessoas que vão me assistir Mas não é porque vocês vão se esquecer de mim, cara, qualquer coisa assim mas sim, porque o YouTube não vai entregar esses vídeos, como de certa forma por uma punição assim, por ter ficado sem postar e isso pode acontecer também com o canal do Goulart mas em relação a outras coisas, é o seguinte ele postou esse vídeo aqui chamado Mudanças que ele falou que ele não estava muito satisfeito com o canal dele, porque assim, quando a gente começa a fazer vídeos com mais qualidade, só vídeo longo, por exemplo assim, de uma, duas horas, o público espera que tu só poste conteúdo com mais qualidade entretanto, tem aquela coisa, às vezes tu só quer postar um vídeo, sabe, por que mesmo tu quer postar um vídeo, tu vê um tema legal assim Cara, que tu vai falar por 10 minutos Que tu vai se sentir bem fazendo, sabe Que vai ser produtivo em relação ao teu canal E tu vai querer produzir Nem sempre tu quer fazer uma masterpiece Meu Deus, de duas horas E ele tava se sentindo bastante mal em relação a isso Porque o público iria achar que ele tava fazendo um vídeo de qualquer jeito, sabe E nesse sentido, cara Depois do vídeo dele explicando e tal Eu acho que realmente o público entende completamente E até gosta, tá ligado Porque quanto mais vídeos, melhor Se, por exemplo, não diminuir a frequência dos vídeos longos E ainda tiver outros vídeos entre esse vídeo longo Pô, é maravilhoso O problema, pessoal, é explicar isso aí pro YouTube, se tu não entende, mano, muito sobre o algoritmo no YouTube, assim, o problema cara, disso tudo é o seguinte, em todos os canais, existem uma porcentagem de retenção, ou seja, a porcentagem de pessoas dentro do teu canal, cara, que assistem um vídeo até o final, geralmente quais canais, assim, tem mais retenção, naturalmente eles são mais recomendados pelo YouTube, porque ele pensa, tipo, olha, essa pessoa ficou 20 minutos nesse canal aqui, só que nesse outro ficou só 2 minutos, obviamente eu vou recomendar o canal com 20 minutos, porque essa pessoa gosta mais, acontece que o gulacho tava com um padrão dentro do canal dele, vídeo de uma hora, duas horas Isso significa que a retenção média das pessoas estava muito alta, porque obviamente A retenção é totalmente proporcional ao tamanho do vídeo Então imagina que a média do canal dele estava em mais ou menos 20 minutos, a cada vídeo as pessoas Ficavam uma média de 20 minutos ali Porque algumas assistem até o final, cara Outras saem no começo, normal, meu vídeo de duas horas Por exemplo, tem mais ou menos 30 minutos de retenção Isso foi uma estratégia, na verdade Cara, que eu usei para aquele vídeo ser muito mais recomendado Geralmente meus vídeos têm 8, 10 minutos Logo a retenção fica na média de 6 minutos Imagina então que o YouTube entende que as pessoas passam geralmente 6 minutos no meu canal, e do nada, pô mano, elas ficaram 30 minutos, é natural que esse vídeo aí vai ser mais recomendado, entretanto o que tá acontecendo no canal do Goulart, cara, é justamente o contrário, se as pessoas antigamente ficavam mais ou menos 30 minutos por vídeo no canal dele porque, é claro, os vídeos eram mais longos agora que ele tá postando vídeos mais curtos, cara, a retenção vai pra casa, desse, sei lá mano, 5 minutos, e imagina o YouTube pensando, nossa, antes era 30 minutos e agora é 5, eu acho que ninguém mais tá gostando desse canal aqui, então eu não vou mais recomendar não é que as pessoas estão assistindo o menos, é que simplesmente o YouTube vai recomendar menos porque é algo lógico pro algoritmo. O Gularte até mesmo fez alguns tweets sobre isso, mas ele apagou, não sei porquê. Mas a questão é que sim, infelizmente vai ser uma fase meio difícil assim, cara, pelo menos inicialmente pro Gularte. Tipo, se tu comparar as views, cara, desses vídeos aí que ele fazia antigamente, naturalmente os antigos vão ter mais. Entretanto, calma que também não é o fim do mundo. Eu também faço alguns vídeos longos, tem uma playlist de vídeo longo aqui no meu canal, e eu faço, como eu falei, pessoal, estratégia contrária, que é basicamente o que o Gularte vai começar a fazer agora. Vários vídeos curtos, mano, ou seja, de mais ou menos 8 minutos por aí, e um vídeo longo por mês, cara, quando der pra postar. Antigamente, vídeo longo era raridade no canal dele. Era um, sei lá, mano, a cada 30, por exemplo. E com o passar do tempo, praticamente um ano aí, postando vídeo longo, eles se tornaram não mais raridade, mas sim o padrão do canal. Agora, mano, o Gol vai ter que lutar realmente pra resolver esse problema, que é basicamente fazer o contrário. Fazer o padrão virar novamente vídeos curtos e não os longos, sabe? O que, na verdade, vão pensar que não é tão difícil assim de se fazer. É só meio que postar um monte de vídeo curto, sabe, de 10 minutos ali, que em algum momento o YouTube vai entender que tá bom, ele mudou. Eu imagino que o tempo pra isso é geralmente um ou dois meses, eu não sei. Eu acho sim, cara, que vai ter menos views, sabe? Por um curto período. Mas depois vai voltar ao normal, porque realmente os vídeos do Gol são muito bons e vão ser recomendados, sabe? Normal. Eu gosto muito mesmo de falar sobre o algoritmo do YouTube. Eu gosto de estudar ele e tudo mais. E às vezes as pessoas nem sabem que tudo isso existe, sabe? Pensam que é só, sei lá, cara, um monte de vídeo postado e não. Realmente tem um monte de estratégia por trás. E meio que o Gol também voltou pra comunidade de opinião e comentário, né, gente? Isso é muito legal. Ah, e olha só, eu tenho o canal que ensina como crescer no YouTube, cara, eu meio que já fiz um vídeo falando sobre essa estratégia, sabe? De postar vídeos menores e depois um vídeo mais longo assim pra bombar. Se tu quer crescer no YouTube, cara, passa lá no meu canal. E, mano, finalmente sim. Esse mês vai sair mais um vídeo longo aqui no meu canal, cara, que é de quase duas horas. E ele tá muito bem editado, é sério. Então eu espero vocês lá, tá? Até a próxima, hein? Tchau!